Ele tem algo que eu nunca vi em nenhum outro jogo sendo feito dessa forma. Ele tem uma rede social própria dentro do jogo. E não é uma rede social de mentira, de fictícia. É uma rede social de verdade que você acessa e conversa com outros jogadores.